Fala galera, aqui quem fala é o Bombitz, Trazendo hoje alguns exercícios na MPC pra vocês Então já deixa o seu like Se você não sabe como configurar a sua MPC Eu vou deixar um comentário fixado É só você clicar lá que tem um vídeo explicando como configurar a sua MPC ou controladora na, Junto com a sua DAW Bom, então bora lá O mais importante são os dedos A gente vai usar esses quatro dedos aqui de cada mão por enquanto Eu botei um kick um snare, um hat e um open hat para você ir pegando. Quando for pegando o um jeito, fazer algumas alterações. Mas o mais importante é a posição dos dedos. Esses dois dedos aqui eu uso para o hat, fica sobrando esse dedo da frente. Ele vai ser para snare sempre. Ó, e esse outro dedo é para o kick. Bom, uma coisa boa de exercitar, a gente vai fazer isso. Você começa pegando e contando até quatro com a boca. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 1, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Bom galera, esse é o exercício que você tá desenvolvendo e normalmente você vai indo mais rápido ou fazendo algumas alterações no kick também. E assim sucessivamente, você, se você quiser usar o Open Hat também é bom. Você pode contar com a boca o tempo ou pegar no seu programa, ativar o metrônomo, botar num tempo, num BPM, 70... Não, 70 tá muito devagar. Bom, essa é outra forma. Eu prefiro contar, contar mesmo até quatro, que eu acho que fica mais certo o tempo, mais dentro do tempo, que a DAL às vezes tem algum atraso. E esses foram os exercícios. Sempre lembrando... Sempre lembrando a posição dos dedos, esses dois pros hatch, esse aqui pra caixa e esse aqui pro kick e pro coisa também. Se você quiser pegar, você pode chegar e botar um prato. Bom galera, esses foram os exercícios de hoje, são só exercícios básicos para quem tá começando, pegar uma noção de tempo na MPC. E são exercícios muito simples aí, todos que vão ajudar você a se desenvolver, nada muito especial, mas é uma noção básica que todo mundo tem que pegar. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem um vídeo novo sobre produção. E você pode ver os vídeos antigos aí também, que tem muita coisa legal. Então tá, galera? Valeu, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado!